O Portal AgroLink está acompanhando o julgamento da raça Erifor e eu estou agora com os campeões do Suprema, grande campeã da raça, e agora eu vou conversar um pouquinho com o Edson Colombo. Me conta, quais foram os preparativos que tu teve para atingir esse campeonato? Olha, desde quando esse animal nasceu, a gente já tem a cuidado muito dessa dessa fêmea, ah, ela já nos chamou a atenção na hora que, que ela nasceu. Nós ficamos cuidando, ela é de Santa Catarina, Santa Catarina é um estado diferente da Federação do Brasil, onde como é livre de febre aptosa sem vacinação, o gado de lá sai não pode voltar. Então, para nós de Santa Catarina, participar de uma exposição fora do estado é muito complicado. Ela fez carreira nas pistas de Santa Catarina, ela se tornou grande campeã em todas as feiras que foi e eu queria ter Vontade de medir ela com a pista mais pesada, mais difícil do Brasil, que era a esteio. Uh, vindo isso, eu sou muito amigo do Raul e do seu Alfredo, encontrei dois parceiros brilhantes que acreditaram no projeto. Nós trouxemos a vaca para o Rio Grande do Sul, eles tomaram conta da vaca na parte final e graças a Deus nós conseguimos a suprema grande campeã Poliérifor, o que é uma satisfação para nós. Eu publicamente quero agradecer ao Raul por ter acreditado, o seu Alfredo por estar aqui conosco e o Diego Casale, que nos nos ajudou nisso e só tem que agradecer e, tipo, cheguei até a chorar de tão emocionante, porque é muito difícil, é a final da Copa do Mundo. Parabéns. Raul, então, me conta um pouquinho da história de vocês, essa parceria no Rio Grande do Sul, também com o senhor Alfredo. Bom, uh, para a gente da Cabaimba Cacaí é uma satisfação enorme se tornar um parceiro da, da Mãe Rainha. E esse projeto começou o ano passado, quando a gente trouxe ela para a Expo Inter do ano passado, ela saiu reservada e grande campeã. Ela ficou todo ano no, aqui no Rio Grande do Sul com a gente. A gente cuidou muito bem dela, preparou ela, a filha dela, trouxe ela a PREM. E acho que a gente foi hoje presente, presenteado por todo esse, esse nosso trabalho. E igualmente ao Edson, eu me emociono muito. Quero agradecer também por ele confiar na nossa capacidade. Eu prefiro me referir assim. E também acreditar o ao meu, ao meu pai, agradecer ao meu pai por ele ter acreditado na aposta que eu e o Diego a gente fez nessa vaca. Então, eu realmente estou muito feliz por, por viver esse momento junto com a mãe rainha. Senhor Alfredo, me conta a sua emoção aqui nessa pista da Erifor, contando -se a sua história. É, felizmente nós chegamos a uma, a uma outra etapa da missão que nos propomos e... Acredito que tenha sido um passo inicial muito firme para que acredite e façamos para os próximos negócios. É um momento bastante especial, com emoção. Eu estou aqui em Esteio, Aline Merladete, para o Portal AgroLink.